Na outra sessão antes, chamaram as atenções e tanto o Wormsmith e a chefe da Sovngarde querem falar convosco. Quando chegam à entrada disto, isto é literalmente um forte em cima da água, onde os gajos dele ali conseguem vigiar ali, a zona das docas, todos. We have been summer. Vocês veem uma, uma do Ergar sair à porta. Oi, Isaac, lembras-te daquele guarda que nos veio com merdas? Isto é a chefe dele. Ah. <risos> ah, filha da. Uhum. <risos> meu nome é Capitã Erd e eu sou a comandante da Stoneguard. Muito nice bom you, lo Eu não sei até que ponto é que vocês estão disponíveis para, para poderem eventualmente cumprir aqui umas tarefas que eu tenho para vocês. Todas estas tarefas podem trazer benefícios. A primeira missão é um bocadinho mais complexa. Existe um derro que se chama Drawkey. Ele é um bandido, há anos talvez, que andamos atrás dele. Sabe-se que ele vive no West Left District. Se possível, apanho no vivo, se não, tragam o cadáver. Se não no vivo, se necessário, tragam no morto. A outra missão pode-vos dar uma possibilidade de andar livremente pela cidade. Essa segunda missão também nos dá credibilidade suficiente para não ter uma, uma situação de possível corrupção na guarda? É o nosso primeiro objetivo, é tentar encontrar focos de corrupção e de loucura nesta cidade. Quando nós chegámos à cidade, vimos que o, um o Emmet, o que acontece é que assim que chegamos ao portão da cidade, aparecem lá um guarda chamado... Qualquer merda está lá acima, que eu não me lembro o nome dele. Vocês são pior que lixo, mas pagando o suficiente, entram na cidade sem problema. Chegaram mais uns tantos guardas, a chantei chamar chamar nos a atenção, íamos sentidos vivos, mas, pronto, basicamente foi o que se passou. Agradeço, esse problema vai ser portado. Mas eu não consigo, o que é que é para a gente fazer? É o quê? Andamos na cidade e, e se virmos merdas corruptas, dizemos e se não virmos, na dizemos. Reportar situações estranhas, sim, é ela. E ela tem um patch mágico e põe-vos assim nas, nas roupas. Pronto, e a partir deste momento vocês terão mais ou menos um free pass para na pela cidade. Espero ouvir notícias vossas em breve. Ou seja, esse é um género, um género de, um, de uma reentrância, de onde vem o calor para grande. Olha, tu tens de ter juiz aqui. Tu roubas alguma merda ao dragão. Eu digo logo que foste tu. Eu tenho nada a ver com isso. estás a perceber, portanto tu diz. Mãos nos bolsos. Nos teus bolsos. Não, mãos nos teus bolsos, exatamente. O meu nome é Dark. Obrigado por terem vindo. Nós somos membros dos equipes of the Flame. O nosso objetivo é manter as forjas sempre acesas, porque no dia em que as forjas desta cidade se apagarem, a cidade cai. E eu levo-vos ao encontro deste um dragão gigantesco. Vocês olham para ele e olham para este e parece um espaço quase pequeno para ele. E o gajo parece assim, tipo, um bocadinho com excesso de peso e tudo. What a fat fuck <risos> Saia! Todos! Deixem-me falar sozinho com os estrangeiros. Ah, o barão já estava a começar a ir-se embora também. Mas quando vocês aproximam, o próximo gajo, tipo, manda uma labareda enorme para aqui. Tu também, nossa, cara. eu sei que tu estás invisível. <risos> aparece aqui <onde> um do Ergar. <risos> desculpe, senhor, desculpe, desculpe. Desculpe, eu acho que a cabeça de tipo, o gajo aparece todos xabucado, vai né? ser tipo, os, roub... os roubos <risos> todos, queimados todo f*****. Os gajos têm algum tipo de missão para vocês. Eu não faço ideia o que é, mas qualquer que seja a missão, qualquer que seja o resultado, vocês reportam ao menos de reportar a eles. Ele nem, nem te deixa tipo, dizer que não, ao pensar ele diz assim Ótimo, ainda bem que estamos de acordo. Eu, eu por acaso sempre pensei em concordar desde o um momento que vídeo. Yeah, e principalmente quando ele se escuro de e garganta lá. <risos> Vocês voltam à sala onde estavam antes? Então, estou a ver que a conversa com, com o nosso Warns foi foi bastante longa. Aí ele estava a perguntar quem é que nós éramos e as nossas aventuras e o que tínhamos feito e depois depois uma falada de <risos> mulher, que é a Silvan, e o Brian começa a dar uma chatinha a este gás também, a falar da minha. E o gajo, o gajo. Okay, ok, ok, Não, não, mas ele ainda não acabou. Exato, é mas depois ela desapareceu e agora o pior é que eu nasci dela. 20 minutos later. E o gajo quando vê-se já está o gajo sentado aqui na borda da escada. Com mão na testa já. Pronto, e foi mais ou menos isso que a gente teve a contar. Pelo menos na primeira metade, depois foi o resto. Dele. <risos> much, much, much later. Eu meto-me atrás dele e baixo, porque eu tenho que ter quase de vezes para falar com ele e assim, É verdade. Se <risos> tem alguma espécie de dúvida, o melhor é ir lá dentro e perguntar ao dragão. Nós tínhamos o um ovo de dragão que nos foi roubado pelos canários dos Wrigals. Desde aí nós não podemos seguir o rumo natural das coisas, preparar o replacement do nosso wormsmith é está a se tornar demasiado grande, pode-nos fugir ao controlo e pode-nos causar aqui um caos. Podemos fugir ao controlo. Vocês percebem que é um bocadinho por é esta-se tornar demasiado poderoso e ah, demasiado grande para os gajos ah? conseguirem controlar. O que é que tu achas disto? Eu, oh, campeão da natureza? Gajos querem ir matar o dragão e substituí lo por outro novo, que eles possam controlar. O que, é que, que, é que, que é que eu acho tipo? Eu acho um ótimo plano, até porque eu é suposto a reportar isto ao dragão, eu acho fantástico. <risos> Exato. Também tu achas que sim. Isto a correr, isto a correr tipo ouro sobre azul acaba com o dragão a queimar esta gente toda e eu com um ovo dragão vermelho a chegar-me nos braços e a ficar com um pet de dragão. Mas isto sou eu a pensar algo. Ah, mas sim, avisem-me só uma semana antes que é para me preparar como deve ser. Sabemos que o ovo neste momento andou de um lado para o outro e foi roubado por um derro chamado Drauki. Ya! É o nosso alvo dos outros gajos, ok. E vocês chegam a umas grutas extremamente altas. Parece que se sentem-se 500 aqui dentro. Ora. Boa tarde. Meu nome é Stone Speaker. Spoon Típicos. Típicos. Sou os típicos, líder da nossa facção, somos giants, e deixei-me, desde já, agradecer-vos por terem poupado a vida ao meu chip, ao, ao meu amigo. Até vinha, uma das ideias que eu tinha era perguntar como é que ele está, que ele já, já passou, já, se o rapaz está melhor, porque, muito honestamente, não tinha qualquer interesse em confrontar-me com ele outra vez. Então, nós mantemos controlado, estamos a tentar algumas coisas, mas não tem sido muito fácil. Nós obtemos informação quando vinhamos para cá que um Demogorgon por algum motivo foi evocado e segundo a informação que nos chegou está em rota para a cidade. Então ainda é mais sério. Eu gostava de ajudar o máximo que conseguisse e o gajo puxa de um cristal gigantesco. Eu penso que este cristal vos poderá ser útil no futuro. Eu toco naquilo, arrepia-se-me assim os cabelos da espinha, os cabelos começam a ondular para trás e a barba faz as tranças sozinha e fica tudo pentidinho, tudo bonito. Brian, tens de experimentar esta merda, é top, meu. Não estás a perceber. Eu toco naquilo e eu e o Isaac começamos a cantar aquela música da Cher. I can feel so É malta, temos um conjunto de missões, mas antes disso, vamos ali ao templo, ver se achamos uns monjos para ensinar em Cenas Alshana.